No vídeo de hoje, eu vou te mostrar quatro calças pra você usar e esquecer um pouquinho a calça jeans. Oi, eu sou a Marcela Damas, estrategista de estilo pessoal e eu ensino mulheres a criar um estilo, descomplicar e multiplicar os seus looks. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e me segue para mais estratégias. Bom, eu sei porque eu fui muito escrava da calça jeans durante muito tempo. Por quê? Pra mim... Ela era muito versátil, coringa no meu guarda-roupa, ia com todas as outras peças, só que não deixava o meu estilo evoluir. Isso se tornou um problema para mim. Eu estava numa fase, assim, de descobrimento, de descobrir muito de autoconhecimento, eu quis testar algumas coisas. E hoje eu vou mostrar para vocês as calças que eu uso e que eu acho também que você deveria dar um tempinho na sua calça jeans para refinar mais o teu look, deixar mais sofisticado e diversificar também a tua imagem. A primeira é a calça de alfaiataria. Eu uso bastante, tenho bastante calça de alfaiataria, porque isso é, agrega muito valor na minha imagem. Com uma calça de alfaiataria é possível fazer diversos looks. Dá pra colocar com camisetinha, com regata, com camisa. Cada vez que você muda a parte de cima da calça de alfaiataria, você fica com uma imagem diferente. Isso é muito bacana e eu sugiro que você experimente. A outra calça é a calça pantalona. Ela é muito chique e ela vai te deixar com uma imagem muito sofisticada, muito elegante. Não, você não precisa usar salto se você não quiser. Assim como eu, eu uso uma rasteirinha ou uso tênis, dependendo do evento, dependendo de onde eu vou e do meu estado de espírito. Mas a pantalona te alonga e vai te deixar muito mais sofisticada do que uma calça jeans, por exemplo. O próximo modelo, eu digo sempre, que é a filhinha da pantalona, que é a pantacor, que é aquela pantalona que é mais curta. Ela é bem casual e você consegue também diversificar com vários tipos de calçada. Dá pra usar com mule, com uh, sandalinha, com chinelo, dependendo do que você for fazer, com sapatilha, com tênis. Eu uso bastante e eu acho que é muito fácil você ter uma imagem de valor, uma imagem de poder, sabe? Aquela uh, passar sofisticação com uma pantacor, sem perder o conforto. E outra calça que tá voltando aí, que eu usei bastante e pretendo usar, dependendo muito do modelo, é a calça cargo. A calça cargo, ela é super esportiva e ela tem esses bolsos nas laterais que né, remete mais à esportividade, mas você pode fazer como essas mulheres fizeram. E deixar esse estilo, né, essa imagem mais sofisticada. Então, você precisa ficar atenta em colocar uma camisa de seda, uma camisa mais fluida, um salto fino, que isso ajuda bastante. Blusas bem largas, caídas, assim, que dá aquele ar dramático e fica muito legal. E aí, eu quero que vocês me contem nos comentários se vocês gostaram dessas quatro calças. E se vocês vão fazer um desafio aí, de deixar um pouquinho a calça de engelado e investir nessas outras. Comenta aqui!